Aí pessoal, tudo beleza? Estamos de volta para dar um segmento a todo esse processo que nós começamos por empreender até o exato momento, por isso, se você abriu agora esse vídeo dá uma olhadinha na playlist aqui e dá uma verificada em todos os vídeos já feitos para esta série super especial e neste exato momento se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o teu like antes mesmo que o vídeo desse segmento, deixa o teu like e deixa a tua opinião em relação a outros vídeos que você já assistiu e se permita absorver o máximo do de conhecimento deste vídeo agora no vídeo passado, nós desenvolvemos a cobertura e desenvolvemos também o piso No vídeo agora vamos desenvolver o terreno do nosso projeto, utilizado super um aqui para opção de terreno, está bem para tipo, guardar todo mundo um mesmo, agora okay. há uh, uma técnica que eu utilizo para então desenvolver o terreno, que é uma técnica que tem me ajudado bastante a delimitar o próprio terreno, a é a anotação, linhas de detalhes e vou querer aqui um retângulo do terreno, portanto vamos aqui criar essencialmente algumas linhas, aqui vai ser o ponto zero, depois a nossa linha vai baixar, vai baixar nós aqui, baixar. o também vai baixar, o que vai acontecer? Começamos aqui com zero zero, aqui depois a nossa a nossa topografia vai baixar a 50 cm, aqui vai ser 0.50, essa altura é 0.50, vamos baixar em 0.1, menos 1, menos 1, aqui menos 1.5 um. um. e aqui 2, menos 1.5 um. e a nossa um um linha vai ser menos 1. Ah, Agora feito isso, já temos mais ou menos uh, a ideia de como vamos distribuir a topografia do nosso, nosso terreno. Podemos aqui, aqui equilibrar Podemos aqui equilibrar, linhas. Agora a massa de terreno e vamos aqui em superfície topográfica, temos aqui os pontos, o primeiro ponto é zero, o segundo ponto como nós vimos vai ser menos 50 e o terceiro ponto vai é ser menos 1, um. menos 1, um, um. depois menos 1 um e meio. e finalmente, bem que já não aparece nada, menos 2. Ok, quer como é que isso ficou? Já Aqui está, vamos aqui em cima uh, das Aqui está o no nosso desenho. Uh, voltando para a fachada frontal, observa como é que ficou a topografia dela. Aqui está nós, a nossa superfície topográfica, tem uma inclinação interessante, onde nós podemos utilizar os níveis. para então observarmos como uh, né? se organiza, por exemplo, aqui. Para menos sete e aqui mais abaixo, estamos a falar de menos menos um ponto Voltando aqui em massa e terreno, vamos aqui colocar uma plataforma do terreno. Selecionamos o um projeto, aí, depois clicamos e automaticamente o nosso terreno. Superfície aqui, na plataforma. Portanto, aqui temos mais ou menos o nosso desenho. Vamos aqui criar agora a parte da varanda, o pavimento do tejo, esse, esse mesmo piso aqui, vamos estendê-lo a um metro. Depois desse um metro, vamos aqui criar um metro e vinho, depois aqui, com o aparar, aqui é essa opção aqui, aparamos cada uma das linhas, fechamos, aqui damos a OK. Então, vamos e eu tinha perguntado, podemos e criar aí uma pequena escada para atingirmos este patamar Vamos aqui agora criar com piso, um portal que vai medir essencialmente 40. Está perfeito. Tá bem, tá perfeito. Então, uma vista aqui. Então, vamos voltar na vista Vamos alinhar aqui o nosso. Vou deixar aqui o um nível do piso. Vamos copiar. Podemos ter usado a opção de escada, mas preferimos usar essa opção. muito mais, mais confortável. Aqui está então a nossa superfície de escadas. Então, o que vamos fazer agora é alinhar este com a linha das escadas. Vamos dar oh, OK. Agora aqui vou criar o último parâmetro dessa instância toda. O que vai ser efetivamente o quê? Paredes. Parede linha. Ah, vamos mudar aqui né? a família. Vou criar é mesmo por bloco, bloco sem o bloco de concreto. Aqui, aqui, aqui, depois aqui. Aqui, depois. Voltamos para a vista 3D Vamos E vamos mandá-la para o pavimento R E tirar isso aqui Depois, não deslocado Vamos deixá-la em 50 Mesmo 50 ainda não foi suficiente Mas aqui Onde temos 50, vamos deixá-la em pelo menos 80, beleza. E vamos então baixar ou eliminar mesmo esta que não, não faz muito sentido para nós. Vamos procurar uma parede de espessura menor para darmos a sensação de um corrimão. Assim, Pensa essa é de 14, aquela parede era é de 19. Vamos puxar uma mais, mais pequena. Atuando os revestimentos que aqui aparecem, vamos Aparece essa parede menor. Ficou super! Interessante! Feito todo esse processo Vamos tentar ambientar um bocadinho mais Essa nossa... Vindo aqui para a parede né? Terra, né? Terra, projeção onde devia aparecer todo o terreno, não aparece todo o terreno. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos para a faixa de vista, aplicamos sobre a faixa de vista, nos abre essa opção de faixa de vista e aqui em profundidade da vista, vamos colocar em infinito ou um abaixo. Tentamos abaixo, beleza, um o nível abaixo já nos permite vislumbrar toda a nossa topografia. Agora, uh, vamos aqui selecionar e clicamos toda a região em que um filtro podemos colocar as linhas marcar nenhum e texto de anotação em linhas grossas, super grossas. Damos OK, então vamos ver aí os textos estão marcados e vamos dar delete ao no nosso tutorial. Temos aqui uma questão bem especial que podemos mudar, mas a questão vai. A topografia, que nos mostra mais ou menos a área da topografia, também podemos vislumbrar que a mesma pode ser, nem pode ser refeita. Por exemplo, Vamos pedir aqui 100, ah, ah, né? Decidimos aqui que dá-nos sustentivamente 1000 eh, 1 um metro, quase E a distância que nos dá de 50 Podemos mudar a distância de 50 Vamos dar uma distância de 30 Vamos dar OK Clica Portanto, aqui nos fala diretamente da distância cada, cada uma das faixas da linha de fotografia Aqui nos né, para o nosso desenho, vamos aqui ambientar um bocadinho mais e na próxima hora vamos fazer, vamos fazer a nossa, vamos colocar alguns móveis dentro do nosso, do nosso projeto. Não precisa, né, alinhar, aqui já está o nosso desenho. Vamos aqui criar uma vista, Obviamente até, vamos criar uma nova câmera, que vai olhar daqui. Aqui temos mais ou menos o nosso, o nosso projeto. Isso aqui já é uma imagem super especial para colocarmos na capa do nosso, do nosso curso. Foi um prazer muito grande estar contigo neste percurso todo da nossa série de aulas. Música